O Grupo Arestas promove nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, o encontro virtual O Registro. O evento tratará sobre mediação cultural e terá como convidados os pesquisadores Aline Nunes, Andressa Borba e Marcelo Forte. O projeto inaugura a programação em comemoração ao aniversário de um ano do Grupo. A proposta do encontro é refletir sobre a importância e as implicações de historiografar a mediação, compreendendo o ato de registrar também como processo de criação. O evento prevê o compartilhamento de cadernos desenvolvidos pelos integrantes do grupo ao longo de suas trajetórias em arte e educação. As inscrições estarão abertas até às 5 horas da tarde da quinta-feira, o próprio dia do evento. Para acessar o formulário de inscrição e obter maiores informações, acesse nosso site. Ana Júlia Zanotto, para a extensão da URGS.